Sigo a linha do trem, que é pra ter onde ir. Devagar é melhor eu posso te ouvir Uivar o cara estranho que eu fingi não ser já renasceu, talvez eu possa descansar Qual a graça em se comprometer Quando eu tenho um mundo pra ver oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E quando a gente dança e se perde As montanhas se estremecem Uh, oh, oh, oh, oh, oh eu podia ficar lento, só perdido oh, oh, oh, oh Mas é que solto eu fico muito mais bonito oh, oh, oh Eu podia ficar lento, só perdido oh, oh que solto eu fico muito mais bonito Eu quero sentir mais, eu quero beber mais, eu quero correr mais Escapar a madrugada, sentir o ar gelado, inflar meu peito e gritar Mas eu sou ele, eu sou daqueles Que se desfaz com todos os finais Mas eu sou ele, eu sou daqueles Que chora e cai quando cê não quer mais Sempre me disseram que eu ia enlouquecer Se eu continuasse me espelhando em você Entregou demais, você arrisca não querer Por favor me ensina a ser assim como você É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou, eu vou uh -uh -uh -uh -uh -uh. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou Que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou